Né, meu filho? Ai, gente, tem 28 dias. Olha, tá andando esperto. Esse aqui, você vê quem é? Essa aqui é a Lara. Eu reconheço por causa disso aqui, ó. Ó, a Lara tem a manchinha até aqui. E essa aqui é a Magalia Fometa. A comelona, né? A comelona. Olha, tá, ela tá com, não sei se dá para ver, ela tá com as manchas pretas. Mostra aí, todo o corpo dela Tá cheio de manchinha preta Agora já dá pra diferenciar, tá vendo? Manchinha preta, manchinha preta Volta aqui, Rex Tem que tomar pra não cair e yeah. Ah, é Um vídeo que eu fiz aí Tá aí nos, no, na lista A Lara, ela foi mamar no peitinho da mãezinha dela Foi virou assim, ó Bateu a cabecinha Chegou a ficar lerdinha Foi a, foi a Lara Bateu a cabecinha Olha esse aqui, gacinha, assim, gente. Esse aqui é o mais calmo, um Rex. Ele é o mais calmo. Essa aqui é a mais brava, a Magali. Deixa eu ver se é a Magali. É essa Essa mesmo, a Magali, com as manchinhas pretas. E essa aqui é a, uhum, a mais, bravinha, mais bravinha, com é melona. Assim. E essa aqui é a mais calma. mas também é nervosa. Tem um vídeo dela latindo e rosnando. E ela avança. E eu mexendo assim nela assim, e ela fica brava. e Aí já tá andando todo lado E estão comendo ração, viu? Estão comendo ração Olha esse que gacinha, gente Que gracinha andando todo lado E eles estão comendo ração Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo deles comendo ração Aí eles comendo ração Cansaram e dormiram dentro da vasilhinha Depois eu vou postar esse vídeo Tá no outro celular meu, só que o celular estragou Vou postar aí depois é, é gacinha, é, é o Rex, gente. Olha que gostinho o Rex. Oi, olha, o, o, o que, que você tá querendo, Rex? Ele é o mais calmo. E aí, Rex? Oi. Que cacinha. Olha o bocão Ai. Hum, É. Esse é macho. É achei. macho? Oi, quase. Ai meu coração. Não, isso Ai meu coração. Segura, Vi. Segura que eu vou pausar. Tchau, gente. Dá tchau. A Magali Thiago, uhum. Antipa ver se ela fica é nervosa é, é, é. Eu acho que essa aqui é, é a tá Não, não tá ah, nervosa Eu já que tá que é. calma, nem ela Tá tão doce Olha os pintinhos, gente Olha, você viu? É, não é não tá pensando? É, é Quer brincar? Eu quero brincar Gente, essa é muito pequenininha Olha o tamanho da minha mão Ela é o pinx zero e ela tem umas pintinhas Olha o tamanho preto, Olha pretas, olha. Olha o tamanho Olha o tamanho disso, gente. Minha boquinha deles é tão cheirosinha. Cheirinho de leite, Não tem cheirinho nenhum. Cheirinho de leite. não tem A mãe deles não deu conta de dar leite pra eles. Aí teve que dar raçãozinha. Ai, que por esse daqui é muito preguiçoso. Eu estava chorando muito. Eu estava chorando muito que querem comer. É, eu trecho. fui e fiz um teste. Coloquei eles dentro da vaselinha de ração. A ração que eu compro pra, pra, pra mãe deles, pra riqueza. É ração de filhote. Aí eu coloquei lá pra eles. Aí eles comeram. Olha o pelo deles, tá muito gostoso, olha, gente. Ele tá que dando ver. até banho. Olha a banha, olha. A banha <risos> olha, olha, essa aqui é a mais comilona, olha. Tá dando até dobra. Banha, é dando até dobra. a pele dela. Hum, que gostoso. E as pulgas estão acabando as pulgas, né? Nha, nha, nha. Nha, nha, nha. Esse neném mais ainda que a gente, gente. Esse neném mais ainda. Segura. O coração. Pronto, dá tchau, neném, dá tchau. Tchau, tchau. Dá tchau, a capatinha. Tchau, tchau, Rex. Rex, Lara e